E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muca trazendo para você mais um vídeo de configuração de tonagem no Forza Horizon 4. Essa semana eu estava testando o meu Alfa Romeo 8C no modo Rivais e eu fiz algumas alterações na configuração de tonagem do carro. Ele ficou muito bom, melhorou mais ainda a performance dele, principalmente em curvas. E eu resolvi trazer ele aqui para você novamente. Se você quer baixar a configuração dele atualizada, já está disponível para download. Se você não sabe a minha gamer tag, eu vou deixar na descrição do vídeo para você. Hoje eu vou te mostrar alguns vídeos correndo no modo online para testar essa configuração de tunagem E no final eu vou te mostrar a volta que eu fiz no modo rivais caso você queira bater o meu tempo Lembrando sempre que se você gosta dessa série e quer mais vídeos de configuração do Forza Horizon 4 É importante que você deixe um like aí e no final do vídeo manda um salve para mim nos comentários E escreva também Forza Horizon 4 para dar aquela relevância Primeira corrida no modo online, vamos testar nossa configuração de tonagem Tem uma equipe nova aqui, eu nunca corri com esses caras, acredito. N-God, tá cheio desses caras aqui Cheio de Ford GT McLaren, né? Como sempre, os carros OP estão aparecendo no jogo Corrida de velocidade, lembrando que o nosso carro, o foco dele maior É em circuitos de média ou pistas que, de velocidade também Só que com média velocidade observa como que esse carro está mergulhando bem nas curvas ele consegue fazer ela redondinha, sai acelerando, não perde tempo não é aquela coisa do carro que você precisa frear bastante para ele entrar na curva é, eu estava conversando com um gringo aí, ele me passou umas configurações é, é, mandou para mim uns vídeos explicando algumas coisas também Aí eu comecei a entender a, a dinâmica dos carros. Eu tô eu tô evoluindo é, na configuração de tunagem e lembrando que eu tô usando estressamento simulação também que no, eu não usava antes, eu só usava no Forza Motorsport 7, aqui no Oris é um pouco complicado. Olha só aí, ó. Olha isso aí. É essa é a equipe nova aí, N God. Primeira vez que eu corro com esses caras e você viu ali que é o jeito que o carro se mexeu ali aquilo ali é, é estressamento de simulação mesmo, não, não tem como e aqui no óreos é bem complicado, eu estou buscando o carro do cara quando chegar nessa parte de curva aqui esse carro aqui está muito grudado muito, muito bravo e eu estou percebendo que o estressamento de simulação a cada dia que passa eu estou me acostumando mais antes eu estava errando mais Aquela curva ali que o cara deu um toque em mim, eu acho que ele talvez não foi de propósito, né? Às vezes ele queria abrir para entrar na curva. Você viu que aquela, um, um cara novo que colocar um estressamento de simulação, tomar um toque daquele ali, ele não consegue segurar um carro, um cara que está começando a utilizar o estressamento de simulação. Só que com o tempo, é, como eu estou usando, eu estou começando a entender a física do estressamento de simulação. Aí quando você vai é, entendendo, você começa a prever algumas coisas que vai acontecer. Segunda corrida agora em circuito. Tem um tempão que eu não corro nesse circuito aqui no modo online. Eu acho que o jogo atualizou e mudou. A equipe N-God ainda está aqui. Tem Ford GT 2005, Lotus GT1 aqui ó, na minha frente. É um carro assim, quem conhece o jogo sabe muito bem que é um carro... Full curva, um carro que faz muita curva dependendo da configuração de tunagem. a desse cara não tá com aceleração muito boa, já deu para perceber isso, acho que um Ford GT já pulou aqui tentando ultrapassar, só que esse carro aqui tá muito grudado nas curvas, olha o Ford GT aí ó, agora minha amiga, é todo mundo agora é Ford GT. Inclusive tem um, um, uns caras aí que tava comentando que ah, não sei o que, os caras só estão tá andando com Foda GT, aí o cara mandou um print pro outro falando, ah, a configuração é do Muca, os caras estão pegando a configuração dele, e ele disse que vai ensinar os caras é, fazer configuração de tunagem, aí os, os outros caras falaram, ah, espero que ele não ensine, não sei o que. Eu acho que os caras não querem que ensina sabe? Mas assim, eu tô é, pegando. É, assim, tô absorvendo informação de, de todos os jogadores que, que gostam de trocar ideia de passar informação. Eu tô colhendo essas informações para daqui pro final do ano eu vou trazer tudo que eu tô sabendo pra cá, pro Horizon, porque no, no Horizon 2 eu, eu, já, eu já tava devagar, no 3 eu não sabia de muita coisa. Eu conheci a galera da FRF que é gente boa pra caramba. O pessoal começou a me ajudar. No Forza Sport 7 eu já fui até convidado para entrar na FRF, é por isso que eu tive um, um, um, uma certa facilidade em conhecer o pessoal, trocar uma ideia, Aí o pessoal fica trocando informações comigo, eu conheci alguns gringos que é, me respondem, inclusive tem um piloto da equipe 1% que é a melhor equipe do Forza Horizon gringa. Eu acredito que pode ser que ela seja a melhor equipe do mundo, essa 1%, ela tá nos top 1 de tudo aí, quem olha os rivais vai ver que a galera da 1% tá em top 1 em tudo. E tinha um cara que assistia as, as minhas lives de Forza Motorsport Forza Horizon, e eu encontrei esse cara no, no, no Forza Horizon, e ele é da equipe 1%, e esse cara ele faz top 1 fazendo drift. Então eu tô mandando as mensagens, às vezes o cara responde ou não, aí eu peço dicas de configuração de tunagem. E eu só tô esperando eu organizar tudo, eu vou começar a fazer uma uma, uma playlist para ajudar a galera a fazer que nem não fosse o Motor Sport 7. Tirar monopólio de muita, muita galera que não quer compartilhar informação. Porque se a gente esconder a, as coisas, não vai ficar essa, essa modinha de de gente só ficar fazendo é, pulando o carro da montanha é, fazendo um carro que só sabe dar 400 km por hora ninguém vai querer saber em corridas porque eu fiz uma uma, uma configuração de uma Ferrari 458 para fazer é, as nossas lives e fui testar ela e sempre quando você larga lá atrás os caras te rebentam então eu imaginei um cara que não sabe fazer configuração aqui no Horizon quando ele vem para cá esse cara se ferra esse cara vai procurar fazer outra coisa porque se o cara não sabe fazer configuração de tunagem aqui meu amigo esse cara tá largado é por isso que o cara desiste antes de ir para o modo revais vamos fazer essa corrida de circuito aqui tem ford GT, tem dois Honda nsx eu tô largando aqui em primeiro mas o pessoal que tem condições de buscar esse carro Apesar que aqui é uma corrida de circuito e esse carro aqui, ele é muito ágil, principalmente em corrida de circuitos com retas que assim que não, não são muito longas, né? Então, olha, observa a, a precisão dele na entrada de curva, como tá bem melhor, o carro tá bem grudado, você pode acelerar bem na saída de curva, é, a, a configuração de tunagem lembrando que já está compartilhada. É, como eu disse, sempre quando eu faço algum é, upgrade na configuração de tonagem eu gosto de é, compartilhar ela e trazer para todo mundo que acompanha é, os vídeos Por isso que é importante que você ajude é, essa série que a gente está fazendo, Forza Horizon 4 deixando um like e deixam um comentário no final do vídeo Dá uma pausa, deixa um like aí no final do vídeo, comenta aí, deixa um comentário, manda um salve para mim, escreva Forza Horizon 4, pra gente é, trazer mais vídeos como esse. Eu percebi que o pessoal tá gostando muito das configurações de tunagem, o pessoal tá mandando muita mensagem. Lembrando que eu gosto de responder o pessoal aqui no canal, tá? Porque a gente não pode priorizar... É, o pessoal que do, do xbox ou de, ou de outra rede social é, principalmente quando o assunto é dúvidas quando o assunto é dúvidas eu prefiro responder aqui agora se for outro tipo de comentário pode mandar mensagem para mim no meu twitter me marcar em alguma publicação no twitter que eu respondo tá então é em questões de dúvidas eu prefiro que o pessoal deixa o, o comentário no vídeo porque assim você ajuda o canal a, a manter a, a relevância, principalmente com o conteúdo do Forza Horizon tá? então, é, como você está vendo, eu estou evoluindo nas configurações de tunagem estou achando isso muito bom eu estou fazendo ótimos tempos com, com as configurações de tunagem tem um pessoal que estava fazendo uma certa crítica aí em, em um grupo aí que tem alguns amigos meus que fazem parte e o pessoal gosta de comentar bastante. Aí teve um rapaz que fez uma crítica lá falando, ah, não sei o que, eu não gostei da configuração de tunagem do Lucas. Olha só, ele pegou a configuração do, do Ford GT. E o cara pegou a configuração do Ford GT e colocou num Corvette. E o cara quer que a configuração de tunagem fique boa. Aí ele me culpou porque a configuração de tunagem não ficou boa. Mano, como é que você pega uma configuração de um carro? Por exemplo, pega uma configuração de uma Ferrari e eu ponho a mesma configuração da Ferrari em num, num, num Chevrolet, num Ford Mustang. Não vai dar certo. Isso aqui não é de mid-for-speed. Cada carro aqui tem sua característica. Então você tem que fazer é, para cada carro e testar também. Vamos finalizar aqui no modo rivais. Lembrando que meu objetivo não é fazer tempo para ficar lá nos top do mundo. Meu objetivo no modo rivais agora, aqui no Horizon, é fazer uma, uma comparação, né? Se caso a configuração de tunagem, ela consegue ter um tempo assim que seja competitivo com os carros que você utiliza no modo online. Então aí para mim já tá aprovado. E é muito bom o modo rivais porque aí você consegue extrair o máximo do seu carro ver se ele tem se é um carro competitivo né? Se é um carro que faz uma média de tempo assim que seja aceitável no modo online assim é a configuração de tonagem que eu faço é para modo é, é para o modo online não é para o modo rivais se fosse para o modo rivais então eu teria que usar outras peças no carro ou até mesmo outro carro como esse carro aqui é, o aproveitamento dele é para o modo online, então as escalas de marcha tem que ser um pouco diferente. As peças que coloca no carro tem que ser um pouco mais diferente. Porque essa pista aqui não precisa de um carro de 340 km por hora. É, você está vendo aí que ele mal chega em 280 Mas como esse carro aqui é para o modo online, então a gente não pode fazer essas alterações. Eu fiz alterações mesmo na entrada de curva. E se você quiser bater esse tempo que eu estou fazendo aqui... É muito fácil, é só você baixar a configuração de tonagem que já está compartilhada. Aí você faz uma análise aqui das escalas de marcha que eu estou usando e bate esse tempo aqui. E agora vamos ver minha posição no placar de líderes mundial desse circuito. Como você está vendo aí, mesmo errando em alguns trechos, eu consegui colocar o carro no top 6. Se eu desse mais algumas voltas, dava até para melhorar mais, como você viu lá. Aqui nos primeiros você está vendo o Backmono, Ford Transit, Lotus Elise 99. Não são carros que você vai ver correndo em vários tipos de circuito. Então, o nosso carro aqui, ele está aprovado. Beleza? Eu espero que você tenha gostado. Até o próximo vídeo.